Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado Hoje nós estamos no dia 29 de junho de 2021 E vamos para mais um vídeo aí dos Games News Voltado para o mundo da tecnologia envolvendo o universo game Beleza? Então, bora a vinheta? Não tem vinheta, cara, aqui não tem vinheta, aqui o negócio é reto É, ué Beleza? Cara, seja muito bem-vindo Meu nome é Anderson, você está aqui no canal Pixel Quebrado E hoje vamos falar aqui do universo Playstation na qual hoje tivemos duas informações. Uma meio que vazada sem querer. E uma oficial. Fonte oficial. Dedico aí esse vídeo ao Clebuilds. Ao Klebão e ao El Tico. Grande parceiro aí. Que me ajuda nas informações. Ah, então bora lá conferir quais são as novidades de hoje. Vamos lá. Então estou aqui, cara. Todo no site aqui que eu acompanho bastante chamado Game Vício. Não tô vendo nada por isso. Se quiser ajudar os meninos lá, fique à vontade. Um site bem legal. Tem bastante informação. A primeira notícia é, Sony Interactive Entertainment anuncia a aquisição do estúdio Housemarque. Pra quem não sabe, o estúdio Housemarque foi o estúdio que fez o Game The Returnal, né, exclusivo do Playstation 5. Nesta manhã de terça-feira, dia 29 de 29, é hoje né, é hoje... A Sony, através do PlayStation Blog e seus canais oficiais, anunciaram a aquisição do novo estúdio para compor as subsidiárias internas do PlayStation Studio, na qual desenvolve jogos First Party. É, essa compra foi feita... Opa, desculpa, errei. Essa compra foi de ninguém menos do que a House estúdio da Finlândia, mais conhecido pelo recente exclusivo do PlayStation Returnal. Ele já era um grande parceiro da Sony, criando exclusivos como Dead Nation, não conheço Resogun, também nunca ouvi falar e Next Machine, não faço a mínima ideia E agora estão oficialmente dentro dos estúdios da Sony E aqui está o Twitter dos caras aqui, da empresa Rosemark É, é Housemark mesmo, né? Housemark falando e aqui tem algumas coisas, aqui, alguns dizeres aqui da própria companhia. Hoje estou emocionado por dar as boas-vindas a um novo membro da família. No caso aqui é os caras da Playstation, né? É, sou grande fã da Rosemark desde os primeiros dias do estúdio. É, tata, piriri, parará e tal. E aqui vai mais algumas coisinhas. É, hoje é um grande dia para a Rosemark, que já leva mais de 26 anos a ser criada. E aqui conta um pouco da história deles, como começaram desde o Playstation 3. É, isso é bem legal, né? É, finalmente isso significa que para nós fãs, nós da Rosemark somos jogadores e crescemos com a necessidade de aperfeiçoar e mexer nas facetas dos jogos que consideramos mais fascinantes. Legal, cara, muito legal. Mal podemos esperar para mostrar a todos o que está reservado nos próximos anos. Então sinal, sinal que vem mais coisa aí. E esperamos inaugurar memórias mais duradouras e títulos emocionantes para os próximos quartos do século além. Para o próximo quarto do século e além, achei que tinha lido errado aqui é, Cara, vou falar um negócio para você Muito bom a posicionamento da Sony tá? Com essa aquisição, a Sony contém agora 18, sub, sub, sub, blá, blá, blá, 18 subsidiárias internas Cara, muito legal, Sony tá de parabéns Não tenho esse Returnal, mas é um jogo muito bom A galera tem, além de ser hypado o jogo, boas críticas e isso mostra que eles não saem atirando igual outras companhias aí, fica atirando para qualquer lugar, fica comprando estúdio de co da torta direita e aí você não vê produtividade nenhuma. Então, cara, legal. É... Bom, já falei para vocês aqui que é o estúdio da Rosemark que produz o Game Retorno. Para quem não conhece também, tem o um link aí do, do game aqui embaixo para vocês conferirem. Muito posteriormente quero trazer esse, esse game aqui no canal, ainda não, tô em, ainda não tenho ainda condições de comprar, mas quem sabe um dia né não recebo uma donation aí para conseguir jogar esse game. Legal, muito bom, mais, mais um estúdio para a Sony, sinal que vem coisa mais para frente. E a próxima é uma informação vazada, foi meio que sem querer por parte da Sony, também dentro aqui do, do, do, do site do Game Vício, e... Vamos lá. Playstation Japão deixa escapar que a Sony também comprou a Blue Point Games. Quem que é essa empresa, cara? O estúdio de Demon Souls, já tem vídeo aqui no canal, remake, já deve estar muito perto de entrar para Playstation Studios. Cara, essa informação foi vazada. Tá aqui, ó. Eles deixaram vazar essa imagem aqui, tá? Nas redes também da, da, da Sony. Vamos dar uma olhada aqui. Em alguns minutos noticiamos que a Sony Interactive Entertainment, divisão de videogames da Sony Corporation of America, adquiriu o estúdio Housemarque, acabamos de falar aqui, para se tornar parte da sua subsidiária né, do Playstation e tudo, blá blá blá. Essa notícia vem sendo recebida de forma extremamente positiva e mostra que a Sony está fiel na construção de novos estúdios e comprando outros, como vimos desde 2019 para cá, onde saíram de 15 subsidiárias para 18 nesse momento Pare, Não parece ser muito, né? 15, 16, 17, 18, 3 Mas é Por quê? Porque, cara Assim, sem falar mal Sem criticar Você sabe que o Playstation ele é muito forte nos seus exclusivos E tem bons exclusivos de peso Então, cara Parece pouco a compra Mas são estúdios bons bons Porém o 19º estúdio pode ter sido vazado antes do tempo Na notícia revelada a aquisição da Mark, O Twitter oficial do Playstation Japan Utilizou a imagem para anunciar a revelação Então meio que foi sem querer mesmo E deixou vazar que a Sony também comprou a Blue Point Games Cara, olha ó, aqui, ó, mais um estúdio Aqui tem algumas coisinhas, né? Tem já aqui que não dá para entender nada, né? Aqui é, enfim, né? Quem sabe um dia eu leio alguma coisa aí Caso você não conheça, a Blue Point é Point um, é, é um estúdio de Austin, no Texas, o local, né? Aproximadamente 80 funcionários, é uma empresa grande. Eles foram fundados em 2016 por ex-devs da Retro Studios, conhecidos pela série Metroid Prime. É, como a Blue Point, eles se dedicam é, principalmente na construção de remakes, remasters e ports. Ports, para quem não sabe, é você transportar um jogo para uma outra plataforma. Uh, cara, legal. Olha, eu de verdade eu não conhecia, tá? Então aqui foi assim, meio que surpresa também. E aqui tem alguns Alguns games que eles fizeram uh, uh, os remasters, as reconstruções, né? Então tem do, do Titan Fall, na época do 360, Metal Gear Solid HD Collections, Demon Souls Remake, tem aqui no canal, que olha, eu vou te falar, que imagem espetacular Demon Souls, cara. Infelizmente a, o vídeo que tá aqui no canal Ele não tá rodando na sua resolução máxima Ele tá rodando a 1080 a 60 fps é, Mas cara, ele roda 4K a 60 fps Muito louco, muito louco mesmo Só que a minha televisão não suporta isso E aqui também, ó, é, um de Collection Shadow of Colossus, também remake Também o jogo que, jogo que ficou lindo Jogando no Playstation Pro, então O negócio é um espetáculo é, saiba que tudo isso foi feito pela Blue Point Games Cara, então tá aqui as duas informações Aqui tem mais algumas coisinhas, é, alguns dizeres aqui Onde a Sony fala, essas, essa foi vazada né, da Blue Point E a do Housemark foi, é, foi oficial mesmo Cara, mais dois estúdios a Sony Então podemos esperar coisas boas vindo por aí é, Cara, a Sony ela é bem focada mesmo nos seus exclusivos não tem como não negar a quantidade de exclusivos. Logo nessa nova geração. Se contar. Ah, ah, bom, já vamos virar mais ou menos um ano de Playstation 5. final do ano vira, né? Um ano. E, sei lá. Vou chutar aqui, não sei exatamente. Mas deve, já deve ter uns 12 ou 13 exclusivos da nova geração. Além dos ports que foram. Dos ports não, né? Além dos, dos aprimorados para o Playstation 5. Que vocês vão ver aqui no canal. É... E cara, os caras estão vindo com tudo mesmo Então é muito... É, é, Xbox tem que se preparar aí, né? Como sempre, né? Nunca teve preparado, na verdade Opa! Foi sem querer, falei E em outras plataformas aí Que não vale nem a pena comentar Mas sem querer aqui É brincadeiras à parte Mas muito legal essa, essa, essa informação Então sinal que vamos ter coisas boas, tá? A gente já tá recebendo games novos Por parte da Sony Da nova geração, literalmente Onde você consegue... É, é ver a potência do videogame do console, então é muito bom pra gente, é claro. O problema é o preço, né? Que vem uma cacetada, mas quando você joga o game, você vê que vale a pena. Cara, eu tô jogando, o... recebi o PlayStation, tem um box aqui no canal. Eu não tenho jogos novos da nova geração, o único que eu tenho foi o Demon Souls, peguei numa promoção e ele é um remaster também, é né? um remake, né? E ali você percebe o quanto tá. A, o nível de qualidade do console, cara. A Sony tá de parabéns. Eu, assim, de verdade, assim, sem, sem demagogia, sem puxar saquismo de nada. O que eu esperava do console, eu estou vendo. É, e, e vamos ver, né? Se Vamos ver daqui pra frente quais são os, os outros jogos que estão por vir. Porque a Sony já tá aí praticamente. É um game por mês aí. Os caras estão dando algumas informações. Bom, turma, é isso. Vídeo bem rápido aqui falando das notícias aqui mais importantes. Durante essa semana, estamos ainda na, na... Cara, que dia que é hoje, cara? Hoje é terça-feira, Terça-feira, não né? sei, terça ia falar que é quarta-feira. Estamos na terça-feira, mas quem sabe, surgindo mais informações, a gente volta a bater um papo para falar de videogame, beleza? Turma, espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like, compartilhe com a galera. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Aquele abraço, valeu e fui!